Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ó pastor de Israel, prestai ouvido Que sobre os querubins vos assentais Aparecei cheio de glória e resplendor Despertai vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Convertei-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós, Deus Universo Olhai dos altos céus e observai visitai a vossa vinha e protegei foi vossa mão direita que a plantou, protegei-a e bento. Sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolhesses para vós E nunca mais os deixaremos, Senhor Deus dai nos vida e louvaremos vós Corpo